Muito bem-vindo, muito bem-vinda, benvenuto, benvenuta. Você está no canal Itália com Ana Paula. Eu sou a Ana Paula e é aqui nesse canal que você aprende italiano naturalmente. Assim como uma pessoa nativa aprende a própria língua. Para quê? Para poder viver a Itália de forma plena, completa. Viver a Itália ou viver na Itália, né? E hoje, a aula de hoje vai ser sobre algo muito gostoso. <risos> Nós vamos entender o que o tiramisu, que é um doce típico italiano, que o tiramisu pode nos ensinar sobre a língua italiana. Olha aí o tiramisu, que maravilha! Você já experimentou alguma vez o tiramisu? Sabe que tipo de doce, quais são os ingredientes? Antes da gente entrar no italiano, eu vou falar rapidinho para vocês. É um doce... Como eu disse, típico daqui, representa muito a Itália e é feito de norte a sul. Do que, que ele é feito? Ele é o que mais se parece com o nosso pavê brasileiro, né? Olha só, esse creminho aqui, amarelo, é chamado mascarpone. né? Aí nós temos essa bolacha champanhe, bolacha biscoito. Aqui eles fazem, aqui também tem, tem a briga aí sobre... é. Como nós temos bolacha ou biscoito aqui, tem a briga, tem quem, dependendo da região, diz que o certo é fazer com esse biscoito que se chama savoiardi ou com um parecido chamado Pavezini. Então, tem quem defende um, tem quem defende o outro. Enfim, é gostoso do mesmo jeito, o savoiardi e o Pavezine. E Pavezine me faz pensar... Eu disse que é o doce mais parecido com pavê, ó, pavezine, pavê. Tô achando que foi é o italiano que levou o pavê para o Brasil. Que aí foi adaptando, porque a base desse kiramisu é o café. Então, olha aqui, ó, é, é, é feito em é, camadas, ó, né, de sono delistrati. E aí, uma camada é mascarpone, a outra camada é do biscoito avesini o savoiardi, só que esse biscoito antes de ir ali é passado no café, quindi si banha com questo biscotto nel café e aí faz essas camadas, bota na geladeira, passa aquele joga aquele cacau, cacau chocolate por cima e tem sempre aqui, em qualquer festa na Itália, tem que ter o tiramisu. Ovunque, em qualsiasi festa, Deve ser ser o tiramisù, porque é muito bom. O que que isso tem a ver com a língua italiana? O nome do doce. Vamos ver aqui, ó, oh, a etimologia dessa palavra tiramisù. Etimologia dela, a palavra me me reforça o meu corpo. Tiramisù é, é me levante, reforce o corpo, me deixe para cima. Olha qui, deriva del dialetto trevigiano tiramisu italianizzato in tiramisu negli ultimi decenni nel, del secolo scorso, nel, nel, nas últimas décadas do século passato, ele foi passato de tiramisu che fa parte del dialetto de, eh, treviso, para tiramisu, foi italianizzato, in italiano seria tiramisu, seria como Levanta aí o meu moral, né? Me dê, me dê um pouquinho de encorajamento, me deixa um pouquinho mais alegre. Que realmente o doce pode fazer com uma pessoa, né? O açúcar, o café, que, que, que, que reações fisiológicas comportam? Que a pessoa fica mais, né? Mais para cima, mais acordada daquela adrenalina na pessoa. Pois bem, olha a estrutura da palavra kiramisu. Primeiro tem tira, tira, que é. O verbo tirare que significa puxar. Mi é o pronome. Su in alto. Isso daqui em inglês se chama phrasal verb. Em português, né, verbo frasal traduzido literalmente, mas também pode ser locução gramatical. E sabe o nome disso em italiano? Isso aqui se chama verbo sintagmático. Isso é muito difundido na língua inglesa, mas em italiano tem também. A gente vai ver outros exemplos. Repassando, são verbos que juntamente com outras palavras podem mudar de significado. Agora eu vou falar sobre outros verbos sintagmatici, ou locução gramatical em português, muito usados no italiano. E o primeiro verbo é dormir -ti su o verbo principal é dormire. O que significa dormir su? Significa refletir sobre algo. Então, dormir su significa refletir su qualcosa. Vamos ver um exemplo? Vou te mostrar um vídeo de um italiano falando uma frase com esse dormir su. Ou, dormir-te su uma nota. Sim. Hoje, prima de enviar um e-mail delicada. In qualsiasi caso faccio passare la notte. La mattina successiva, quello che faccio è fare una specie di terza revisione della mia email e a quel punto, e solo a quel punto, premo il fatidico testo invio. Io trascrevi essa frase. Você vai ver que lendo a che lendo la frase vai a entender meglio, ma ele dice: assim. Ovvero, dormirci su una notte. Sì, si. oggi, prima di inviare un'email un delicata, in qualsiasi caso faccio passare la notte. La mattina successiva quello che faccio è fare una specie di terza revisione della mia email e a quel punto e solo a quel punto premo il fatidico tasto invia invia una sua enter, Ma então, che ovvero dormirci su una notte o seja refletir dormirte su refletir uma noite oggi prima di inviare un'e-mail delicata oggi Antes de enviar um e-mail delicado, em qualsiasi caso, em qualquer caso, faço passar a noite. Faço passar a noite. Na máquina sucessiva, na manhã seguinte, o que faço é fazer uma espécie de terça revisão della minha e-mail. O que eu faço é fazer uma espécie de terceira revisão do meu e-mail. E a quel ponto, e só a ponto, e aquela altura, só naquele ponto, naquela hora, Premo e fatídico tasto envia aperto o fatídico é eh, botão. Enter. Vamos ouvir novamente como ele disse isso. Em por enquanto, aí vai refletindo sobre essa expressão: dormir su, ovvero dormir su uma noite. Se sí. hoje, prima de enviar um e-mail delicada, in qualsiasi caso, faccio passare la noite. a mattina successiva, quello que faccio é fare uma espécie de terza revisione la mia email e a quel punto e solo a quel punto premo il fatidico tasto invio. E adesso il secondo verbo sintagmatico che imparerai oggi in questa lezione è mandare giù. Che significa? Significa suportar algo, suportar, em sentido literal, significa engolir, por exemplo, se a mãe fala para o filho, né, o filho está comendo aquele, não sei, aquela verdura que ele não gosta, e sabe, quando fica na boca, passa de um lado, passa para o outro, quando um filho, por exemplo, está mangiando uma verdura, mas não lhe piace tanto, e rimane lá em boca, né, dentro da boca do bambino, a mãe diz o seguinte, né, engole logo essa verdura, sua mãe poderia dizer manda giù questa verdura, mas, como um sentido eh, não literal, significa suportar algo. Quer ver um exemplo? Ti digo já ti que ti spiegherò delle cose um pouco difíceis da mandar giù porque não mi piace prendere in giro né te né nessuno né. Olha, oh, te diz: Ti spiegherò qualcosa de difícil da mandar giúpla. Ouça novamente. Eu digo que te explicará delle cose um pouco difíceis da mandarejú porque não me piace prendere giro, nem teme, nessuno. Algumas coisas difíceis, do que de engolir? Lembra, né? Do nosso, do nosso técnico foi o Zagalo que falou: Você vai ter que me engolir. É a mesma coisa, e mandar-me. Jú olha aqui a transcrição e digo já que te explicará delle cose um pouco difíceis da mandarejú. É, porque não me piace prender em giro, nem né, tem, nem né, nessuno, olha aqui, te digo já, já te aviso, já te digo que te expliqueró delle cose um pouco difícil da mandare giù, que te explicarei algumas coisas um pouco difíceis de aguentar, de suportar, da de mandare giù. Porque eu não gosto. ó, Porque não me piace prender em giro, né, te né, nessuno. Porque eu não gosto de enganar, nem você e nem ninguém. Ti, spiego, ti digo já que te spiegherò delle cose um pouco difíceis da mandarejú. Porque não me piace prendere em giro, né, te né, nessuno, né. Sempre com o verbo mandarejú. Vamos ver um outro exemplo? Por enquanto, mentalize aí: mandare O que significa? Aguentar, suportar. No português coloquial, né? Que ficou bem famoso, engolir. Que literalmente em italiano também significa engolir. Esta sim que é dura da mandareju. Esta si que é dura da mandareju. Essa sim que é difícil engolir. Essa sim que é difícil suportar. Agora a gente vai para o próximo que é fare fuori, que se a gente fosse traduzir ao pé da letra seria fazer fora, mas não é isso que significa, o significado é eliminar ou matar, assassinato, far fuori ou fare fuori significa utidere, eliminare, vamos ver um exemplo? Da far fuori l'ho tostato in padella e ora ci mangio l'avocado. Magari non così, ma ovviamente tutto per non far andare male le robe. Mica perché sono una cicciona a cui piacciono i carboidrati. Come você pode vedere, nel video ali tem un um prato di comida. Ela está dizendo che ela tinha che fare fuori o pão di hamburger. O pão já tava lì há algum tempo e ela tinha che acabar com aquele pão para non estragar ho salavamici ho l'hamburger da far fuori l'ho tostato in padella e ora ci mangio l'avocado magari non così ma ovviamente tutto per non far andare male le robe È mica perché sono una cicciona coi ghiaccio e carboidrati avevo del pane dell'hamburger da far fuori eu tinha um pouco de pão de hambúrguer para para fora, para eliminar, para acabar com ele, Já estar tá vencido, devia estar tá vencendo, enfim. Lotostato em padella, eu tos, o tostei na frigideira, olha aí, padella, é frigideira e não é panela. E ora, te manjo o avocado. E agora eu como com é, o abacate. Magari não cozima, talvez não assim, mas obviamente, tudo para não fazer mal male la roba. Obviamente, tudo isso para não estragar as coisas. Não porque eu sou uma, uma gordinha que ama carboidratos. Ela não queria que o pão se estragasse. Vamos ouvir novamente como ela diz isso. Esse hambúrguer da Far Fuori l'ho tostado em padella e ora ci mangio l'avocado. Magari não così, ma ovviamente tudo per non far andare male alle robe, mica. Porque sono una cicciona a cui i carboidrati. Vamos ver um outro exemplo desse Far Fuori. Ah, agora, agora vai ser um pouquinho mais cultural. Olha só esse exemplo. Lui que sabe di não poder far fuori, Cesare mete negli orecchi di Bruto. Quel ideia, única possível, segundo a qual César poderia ser ameaçado. Aqui ele está falando da história uh, do Império, em que Cássio queria fare fuori César, ele queria matar César, Júlio César. E o que, que ele fez? Ele foi lá no Bruto e foi lá encher a cabeça dele e falar: oh, esse é o único modo de". Ok, vamos ver a transcrição. Quindi lui che sa di non poter far fuori Cesare E che sa che non può matare, che non può eliminare Cesare, Mette nel, nelle orecchie di Bruto quell'idea Vai là a parlare per Bruto che ha idea, L'unica possibile, a unica possibile Secondo la quale Cesare poteva essere ammazzato Secondo la quale Cesare poderia essere Assassinato, quindi lui che sa di non poter far fuori Cesare mette nelle orecchie di Bruto quell'idea l'unica possibile secondo la quale Cesare poteva essere ammazzato. Non so più nuovamente. Quindi, quindi, lui che sa di non poter far fuori Cesare mette negli orecchi di Bruto quell'idea l'unica possibile secondo la quale Cesare poteva essere ammazzato. Muito bene, per quanto, noi vimos fare fuori mandare dormir su e tirar su, mas o próximo verbo que a gente vai ver é dare adosso. Dare adosso significa nosso português ali coloquial, meter o pau, criticar, né? Ou agredir fisicamente, ou fisicamente ou verbal, verbalmente. Agredir fisicamente ou verbalmente. Qual é o verbo sintagmático? Per aggredire fisicamente o verbalmente, dare addosso. Dare addosso alla televisione sempre e comunque, tipo BOH la TV fa disinformazione mentre il web no. Cosa non Come dare addosso la televisione sempre e comunque, tipo Boh la TV fa disinformazione mentre il web no. Se un po' come dare addosso alla televisione sempre e comunque. Tipo, buuuu, la fazer desinformação, fa disinformazione mentre il web non. Esse um pouco homem é meio como meter o pau na televisão sempre e de qualquer maneira. Tipo, bu, a televisão causa des, desinformação, enquanto a internet não. Olha, ouça novamente em italiano. Um pouco me dá addosso alla televisione, meteu pau. Sempre e comunque, tipo, a tv fa desinformação mentre il web no. Vamos ouvir novamente como ele diz isso. Um pouco addosso alla televisione, sempre e comunque, tipo, a tv fa desinformação mentre il web no. Isso, agora a gente vai ver um outro exemplo sobre dare addosso. Ouça aqui o que essa, essa pessoa diz dà addosso alla scrittrice la classica americana che prende le le storie solo storia dell'Europa o sta nuovamente addosso alla scrittrice la classica americana che prende le le storie solo storia dell'Europa che la, eh, algo come comincia a dare addosso alla scrittrice la classica americana che prende le storie solo dell'Europa comincia a criticare a mettere il palo in chi è una scrittrice comincia a dare addosso alla scrittrice a clássica americana que pega a história somente da Europa. Alguém estava criticando que ela só pega a história da Europa e tal para falar essa escritora. Então, na clássica americana que prende a história solo da Europa. Como que ela diz isso? Come inicia dare a dar e a à inicia a criticar a escritoria, a dire male. A, a meter o pau em português. <risos> Vamos ouvir novamente aí como ela diz agora o próximo verbo que você vai aprender aqui nessa aula é venire fuori, venire fuori Solo, Somente somente venire é vir fuori é fora vir fora o que, que significa isso nesse sentido aqui de verbo sintagmático essa expressão venire fuori significa scoprire, svelare Chiarire significa descobrir, desvendar, clarear aí as ideias. Vamos ver um exemplo? Então, olha aqui, ó, é venire fuori. Che per um certo momento potrebbe andare all'inizio, però poi deve venire fuori la tua personalità. Per um certo momento potrebbe andare all'inizio, però poi deve venire fuori la tua personalità. Que per um certo momento, por um período, Poderia andar início, poderia até funcionar ali no começo, pero poi deve venir e fora tua personalidade. Mas depois tem que aparecer, tem que ser vista a sua personalidade. Em jogue por um certo momento. potrebbe andar ali pode até funcionar no começo, mas depois você tem que mostrar quem você realmente é. Então, como ele disse, pero poi deve venire fuori la tua personalità quindi dopo devi mostrare la tua personalità devi far vedere la tua personalità deve essere vista, deve essere notata deve essere svelata la tua personalità per un certo momento potrebbe andare all'inizio però poi deve venire fuori la tua personalità e per fin ultimo verbo sintagmatico è METERE SOTO, METERE SOTO, literalmente significa colocar embaixo, mettere é colocar soto embaixo. Pode ter, dependendo do contexto, esse significado literal, né? É, METERÓ SOTO o QUADERNO, METERÓ, METERÓ LA MINHA MATITA SOTO o QUADERNO, é literal, que eu vou colocar embaixo do caderno, tá bom? Mas Pode significar também investir, investir, sabe o que é? Atropelar. Quando meti sotto qualcuno, significa que você atropelou alguém. Quer ver um exemplo? La Panda, La Panda é esse modelo de carro aqui, ó, da Fiat. Tem muito aqui na Itália, então, ó. La panda stava per mettere sotto un gruppo di persone che stava attraversando sulle strisce, strisce o strisce pedonali. Che se carro, né, o automóvel, la panda stava para, atropellar, stava per investire, mettere sotto un gruppo di persone, che è un gruppo di persone. Que estava atravessando o sul pedonali, pedonale. Que estava atravessando na faixa de pedestres. Coloquei entre parênteses pedonale. Porque você pode usar os, ou strisce pedonale. Ou é, somente strisce, Só atravessando o sul Agora só uma repassada. Mentalmente aí. Vamos ver se você se lembra. O que significa tiramisu? Que é o nome do doce. Que tem o um significado de? Qual é o significado? Depois nós vimos dormir-te-su. O que significa? dormir tisu. Depois nós vimos mandar-e-ju. mandar Lembra o que significa? Vimos também fare-fuori. Fare-fuori tá lembrando o significado? Nós vimos também dare adosso. Dare adosso. O que significa? Nós vimos também venire fuori e vimos mettere sotto, mettere sotto. Antes de continuar, queria te contar uma curiosidade. É muito comum na Itália dizer Entra dentro, é fora, ou seja, entra dentro, sai fora, enfim, são pleonásticos, são desnecessários, mas é muito comum no dia a dia, no uso coloquial, ouvir esse tipo de verbo sintagmático. E agora a pergunta que não quer calar é, você conhece outros verbos do tipo? Você me conta aqui nos comentários? E se você gostou dessa aula, compartilhe. Me siga nas redes sociais, eu estou em todos os lugares. Aulas de italiano novas toda semana no YouTube. Mas todos os dias, conteúdos de italiano no Instagram e também nas outras redes sociais. Estou no Instagram, no Telegram, no YouTube, no Facebook. Você pode ter os links aqui na descrição desse vídeo. E é isso, te vediamo proximamente para uma nova lezione di italiano. É qui que se impara italiano naturalmente como um nativo per poter vivere l'Italia in modo pleno, completo. Ci vediamo, un bacio.